É uma pena a morte do Diesel, o nome do cachorro, né, pastor alemão, já tive um pastor alemão, <risos> é um cachorrão. Agora tem o Fredinho, né, o Fredinho tá dormindo agora. E o que tem essa notícia aí é que mostra o empenho dos franceses, até dos cachorros franceses, contra o terrorismo, né. É uma coisa grave esse negócio de terrorismo, né? É, e então, o que, que a gente faz? A gente fica solidário, solidariedade né, e lamenta a morte do cachorro também, né? Moram 170 pessoas de um cachorro. É, a gente tem que prestigiar os cachorros, né? É, só não pode mandar ele fazer o um turismo lá na China, né? Porque é terrível o que eles fazem com os cachorros lá, né? A morte dos cachorros, como eles matam, é, mergulhando o animal na água fervendo, vivo, para o cachorro sofrer, isso é lastimável. Né? Deveria haver um jeito de abate diferente né? do que fazer o cachorro sofrer tanto aí. Coitado dos cachorros. Né? O deus dos cachorros não deve gostar disso. O ser humano faz com os bichos. Você né? vê como os cachorros são úteis, como o diesel farejava... Cheirava flor, planta, cocaína, tudo que tinha na frente para ele cheirar, ele cheirava. Era um cachorrão. Acabou, acabou-se. Já era, agora vai virar pó. Então, lamentamos a morte do diesel. Certo? Tchau, tchau.